Hello, hello, espero que te encontres bem, espero que tenhas passado aqui umas boas férias ou ainda estejas aqui a aproveitar as férias, quer seja mais na praia, mais no campo, mais na montanha ou somente por casa, onde quer que tu estejas, espero que, que estejas bem a usufruir deste bom tempo, deste, destes tempos áureos que, que estão à nossa volta e tenho aqui uma mensagem para te dizer que apesar de tu estar de férias, como tu sabes, existe um pequeno ladrão chamado inflação. Até remo, não é verdade? Mas existe mesmo este pequeno ladrão que te está a roubar o teu dinheiro, te está a roubar as tuas poupanças dia após dia após dia. Se tu no início do ano tinhas mil euros parados na, no banco, por exemplo agora estás com menos 100 euros, assim quantas feitas de, de forma rápida, estás com menos cerca de 100€. Euros. Porquê? Porque a inflação está quase nos 10% e isso quer dizer que à medida que o tempo vai passando, o teu poder de compra vai diminuindo e, e por isso começam a criar-se aqui algumas perguntas, algumas preocupações sobre como nós podemos proteger o nosso dinheiro. E por isso, por isso mesmo, é que eu tenho um desafio para ti, para vires descobrir em apenas um fim de semana, ok? Em apenas dois dias, em apenas dois dias, vem descobrir como é que podes proteger o teu dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Esta é a nossa Yale Masterclass, é, é uma super, super masterclass. São mais 10 horas de conteúdo 100% gratuito e online, ok? E, e nós vamos agora para a sexta sessão. É inacreditável, na é verdade. Vamos para a sexta sessão com o tema regresso aos mercados. Por isso, é uma altura para nós regressarmos aos mercados, depois das férias, depois, depois de, de termos estado a descontrair um bocadinho, que também merecemos todos nós é a altura de realmente regressarmos com força aos mercados e com estas preocupações em mente saber como proteger o nosso dinheiro. Por isso, inscreve-te aqui na El Masterclass e venha aprender como é que podes proteger o teu dinheiro da inflação e, de, e da guerra que está a acontecer atualmente, ok? Aprenda a controlar o risco em investimento, é muito, muito importante. Vem também adquirir aqui uma confiança inabalável para tu poderes investir na Bolsa de Valores, ok? É mesmo importante que tu saias daqui com uma confiança inabalável, esta é a minha promessa para ti. E, e finalmente também aprenda a criar uns rendimentos extra para a tua reforma que é tão, tão importante para quem quer Há mais liberdade financeira para quem quer atingir níveis de independência muito maiores. Por isso, se queres proteger o teu dinheiro, vem aprender neste fim de semana como protegê-lo da, da inflação e da guerra e todo este, este contexto atual que nos está abalar mas que eu vou te mostrar por A mais B como é que tu podes fazer, vou-te mostrar uh, todos os passos que tu podes começar a aplicar já hoje para começares uh, a investir já o teu dinheiro e fazeres mais pela tua vida, pela tua liberdade e pela liberdade financeira também de tua família e dos que te rodeiam, ok? Link aqui na descrição para as inscrições e espero do outro lado dia 10 e 11 de setembro para esta sexta edição do Regresso aos Mercados por onde já passaram, ok? por esta Masterclass, já passaram mais de 5 mil pessoas e que transformaram completamente a sua forma de investir. Por isso, chegou a tua vez, inscreve-te aí no link em baixo. Até lá!